Fala galera, eu sou a Thaís, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente está aqui em uma casa que passaram pra gente, né, Thiago? É isso aí. Nessa casa aqui, o filho matou o próprio pai, né, Thiago? Cara, sinistro, hein, cara. O filho chegou um dia à noite em casa e o pai estava batendo na sua mãe. Ele não gostou da cena, né, Thiago, como nenhum filho ia gostar. Isso. Pegou a própria arma do pai, a própria espingarda, atirou no seu pai. O pai levantou e foi para cima dele, ele atirou de novo, Deu Thiago, dois tiros, né? dentro do olho do pai, e diz que esse local depois daí ficou assombrado. Eles se mudaram daqui, né, Thiago? Sim. Porque a, os vizinhos daqui, a cidade ficou tudo contra ele, ficou ficar, ficaram né? todos revoltados. Então eles tiveram que sair daqui do local e arrendaram as terras e a casa ficou abandonada. Ninguém mais morou aí. Isso. E diz. O pessoal que planta aqui diz que escuta barulho aqui dentro dessa casa de gente brigando, Thiago. Ah, escuta barulho de gente brigando. De gente brigando. Então hoje a gente veio aqui pra conhecer o local, né, Thiago? Vê Ver se realmente a gente achava, a gente achou. Mas olha o jeito que tá. Cara, pessoal, não dá nem pra acreditar, mas a casa tá aqui, ó. A gente conseguiu aí. ver um pedacinho ali, né, Thiago? Mas... Então a gente vai tentar entrar aí dentro. Não sei se a gente vai conseguir. E Thaís, o cara era próprio pai, não era padrasto, não, era, era pai, né? era pai dele. Nossa. Mas diz que o pai dele já era ruim, Thiago. Só que num dia ele chegou e ele tava batendo a mãe dele. Diz que a mãe dele já tava até desacordada nessa noite. Pessoal, eu não vou deixar minha opinião, mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí no comentário. Vocês acham que o filho é culpado ou não? Porque ter, por defen ter defendido a mãe Isso. ou por ter matado o pai? Deixa nos comentários aí, pessoal. Eu pra acho gente. que assim, é... não é fácil, né, Tiago? Ver um, um, uma pessoa batendo na sua mãe, o pai ali, o próprio pai batendo na sua mãe. Mas assim, chegar num ponto de tirar a vida do pai também é complicado. É. Mas, Mas a gente não deixa na nossa opinião, pessoal. Isso, a gente vai aí dar uma olhada no local. Já se inscreve no, no canal, deixa aquele like, ajuda a compartilhar e bora pra mais essa aventura. Pessoal, não sei se vai dar pra ver, ó. Mas a gente viu um pedacinho da casa ali, ó. Vou ver se eu puxo olha, um tá zoom depois. Sem telha ali. É. Vamos lá, Thaís. Será que a gente consegue entrar, cara? Vamos, lá, rode... Vamos rodear Nossa, aí pra não ver. Tem passagem, não né? tem, pessoal, é só mato, mato. Aqui, ó. Tem aí? Dá pra ver, ó. Ela era ah, verde. Aí, pessoal, ó. Ó o muro. Cara, e olha como que tá esse mato aqui, galera. Isso aqui tomou conta da casa. Ai, Thiago, tem um site aqui, ó. Tem aí? Será que dá pra entrar aqui, cara? Nossa, velho. meio é de bicho, hein? Tem que ir de uma vez, porque cai enrolado Tem acesso a casa? Não sei Galera, ó, tem um tipo uma blusa aqui, cara, não sei é se que era, que era de algum deles cara. Tô indo aí Ó, Caiu até o um muro aqui, ó Cara, caiu o um muro mesmo Será que a gente consegue entrar até aí? Será Será? Não. Cara, olha aí, pessoal Tô com medo de rodear assim. Tô com medo de cobra, velho. Então. Mano, galera, olha isso aí, cara. Você tá doido. Prefiro pegar do facão. Verdade, hein? Ó, tem uma porta ali, ó. Será que dá pra lá? Vamos lá. Pessoal, vou deixar pra mostrar a casa lá dentro pra vocês. Ó. Olha que susto. Que? Tá Sabe, não tem porta aqui. Vai ter que pular uma janela agora. Deixa eu tentar ver o que tem ó, ali, aqui. Tá não isso. dá pra rodear, ó. Está tá ah. perigoso aí. Tem um mato. Vamos pular a janela aqui. O que tem aqui? O que é isso aqui, Thaís? Tem. Dá pra ver Não, não tem nada. Mas ó, tem uma coberta aqui. Ai, que susto, cara. Eles um caixa de abelha aqui, pessoal. Vai ah, tem gente aqui. esse aqui já faz tempo, que tá aqui, ó. Será que nós vamos conseguir pular aí, Thaís? Tá? Ó, ó, a caixa tá... d'água era aqui, Thaís, tá? ó. Sim, olha aqui, ó. Tem uma pia. Aonde? Ah, aqui era a hora de lazer deles. Aqui era uma ó. Uma casa boa, né? É. Cara, vamos pular a janela? Que eu acho mais fácil a gente pular a janela do que rodear aqui, ó. Tô com medo. Vamos, olha o rachadão. Toma cuidado dessas paredes cair, cara. Isso aí tá tudo rachado. Ó, que era um varal, pelo jeito, ó. Ou... Aqui era o negócio pra ah, tampar, tá Thaís. Bem. Aqui era pra tampar. ter um ferro aqui, galera. Será que dá pra nós pular, Thaís? Dá sim. Você consegue? Sim. Thaísão tá. Tá no pique. Olha. Olha lá. Acho que pra época. Pra época, Thiago, isso aqui era uma casona É, ó, aqui ó. tem piso em tudo, pessoal, ó Eu acredito que aqui seja a cozinha Sim Mas não tem não tem nada Toma cuidado com o prego, hein, aí Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ah, Thiago, vem aqui, ó Vamos começar por aqui, que aqui começa a entrar na casa ó, Aí, faz parte Pessoal, aqui é a garagem é. Olha como que tá o mato lá, ó Mas aqui seria a garagem então entra por aqui, né, Thiago? Vem Isso. por aqui, ó. Pra o pessoal entender como que é. Ó, aqui é a, gar a garagem que entra. Aí vem Então fica aqui. Aqui tem um combo que sai fora pra garagem. Devia ser a dispensa. Eu acho que é lavanderia, porque ó, tem um encanamento bem lá no canto. Ah, eu acho lavanderia que... mesmo, pessoal. Eu é. acho que é tanque. Então chega mais perto pra vocês verem. Tanque. Uma janelinha aqui, ó. E aqui... Tem, é lá terra. tem outra porta também, você viu, né? É. Ali, ó. vamos ali, mas não vai tá por dentro. Ah. Aí aqui eu acho que era a cozinha. Ah, lá o encanamento, ó, da cozinha, ó. Ah, lá, lá na caminho. janela, né? Uhum. Que ó, pra vocês entenderem. Aqui era o encanamento, ó. Era a cozinha, então. Porque geralmente onde tem piso nas paredes é cozinha ou bolinha, né? Cara, olha como que esse, esse madeiramento tá muito velho. Sim, aqui, Thiago, eu acho que era a sala, ó. Que daí era lá pela garagem também, ó. Olha o rodapé, hum. Thiago. Roda pera de madeira. Ou roda perna de madeira, cara. Aqui um quarto. Olha é, esse aqui, ó. Ó. Nossa, ele, ele Eu acho que é um casal. Esse aqui devia ser o do, dos pais, né? Sim. Onde será que ele morreu? Que ele matou. Não, não sei, cara. Foi no quarto, na cozinha. Isso daqui, pessoal, quem passou essa lenda pra gente foi um morador da cidade mais próxima aqui. Diz que é bem conhecida essa história, mas diz que faz muito tempo que aconteceu isso. Depois que eles se mudaram daqui, ninguém mais sabe pra onde eles foram. Eles não apareceram mais aqui, não sabe o que aconteceu, se já morreram, se não. É porque na verdade os vizinhos ficou revoltados também, né, Thaís? Uh, falaram que se vê se ele ia linchar ele, tem um, Foi uma história muito triste. Pois é. Olha o então, tanto de terra aqui dentro. É, pessoal, quem quiser ver o que tem dentro da isso aí, ó. Entra. Oh, Olha, aqui era o espelho, ó. É, o... Roubaram toda a janela, né? Não sei se roubaram ou não, claro. Você viu o piso do jeito que era ali da sala? Sim, ó, pessoal, Você viu que é o piso aqui é diferente, ó. E aqui já é o um piso, ó. Cara, mas é muito ruim o acesso aqui, Thaís. Ó, o quarto aqui, ó. Esse quarto deve é ser.. Menor, do. Menor, Deveria ser o do filho, ó. Do filho. Uhum. Tiago, quantos anos será que tem um filho já, hein? Ah, é. No criança não deve ser, né? Não. Devia ter uns 18 anos pra mais eu aí, acho né? Por aí, daí pra nós. Daí pra mais. Porque é menor do que isso, eu não sei. Ah, Não sei se o pai ensinou a tirar, né? Não Dia sei. Dia que a gente for vir aqui à noite, Thaís. A gente vai fazer o spirit box e tentar descobrir essa história Sim. mesmo, né? Uhum. Essas perguntas Vamos ali na frente, só pra dar uma olhada como que tá ali? Vamos Ó, aqui então era outra porta Que entrava pra, pra sala Isso Aqui pessoal, ó, aqui era outra porta Que entrava Aí, pra sala tá um Lá tem outra construção, parece que é a casinha de cachorro ó. Ah, é verdade pessoal, lá tem a casinha de cachorro Ali, ó Ó, ah, por aqui que seria a entrada Mas não dá, ó Olha não tem nem condições. Olha, pessoal, é uma floresta, cara. Ó, meu Deus do céu. Não tem, não tem como. Falou assim: ah, eu vou passar por aqui, vou ali, não tem como. Não dá. Isso aqui faz tempo que tá assim, tá é aí. Caraca, mano. Né? Pessoal, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muitos comentários aí se vocês gostaram. Quiser que a gente volte aqui à noite, né, Thiago? Fazer isso. a investigação. Porque eu não sei, Thiago, será que realmente tem alguma coisa aqui nessa casa? Não sei, vamos deixar para vir de noite, né? Aparentemente assim, de dia é tranquilo. Isso. Não sei como que é a noite. Mas deixa aí nos comentários se vocês quiserem mesmo que a gente volte aqui. A gente volta e faz a investigação para vocês. Thaís, tá só que eu vou falar para você, de noite... Olha, é de dia, né? Nós tá vendo tudo, mas de noite, no meio Outra desse coisa. matagal aqui... Que a gente quase Outra não consegue coisa. nem entrar, tem que pular a janela. É outra coisa, cara. Uma que a gente tem medo de bicho, né? Cobra essas coisas de acontecer. Então, olha você aí, viu o acesso pra gente chegar até aqui. E outra, chegando aqui, o medo dos espíritos, né? Se tiver. Então, se precisar correr, não tem como correr. Cara, vai ser complicado. Mas eu topo, hein? E você Eu também. Se o pessoal quiser, mas quem tem que querer é eles, não é Eu nós. Sei. Então se vocês quiserem, deixem aí no comentário que a gente volta aqui, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilha aí para o pessoal, para seus amigos aí, para ver mais essas explorações, beleza? e Obrigado por você assistir até aqui, e é nós, tamo junto, é fui!